Oi gente, meu nome é José Lauro, sou de Boa Vista, Roraima e participei da turma São Luís do Maranhão da professora Rita Gonçalves. Saio aqui desta cidade com a sensação de dever cumprido, com uma bagagem de aprendizado que soma nas realizações das nossas atividades. Eu como contador me sinto privilegiado e lisonjeado em ter tido essa oportunidade né, nesse curso tão importante. Muito obrigado professora e muito obrigado a toda a equipe dedicada na realização desse evento.